Menina. Hum. Oh olha que carinha pancha Olha que carinha panchinha. Oh sirina. Oh que bonita. Olha o que, que ela faz. Ela fica com a perna toda esticada assim. Desculpa, minha linda. Depois eu faço a carinha aqui, tá? Podemos gravar? Podemos, coitada. Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Olá, meu nome é Leonardo, esse também é o canal Lares e Lugares. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho do Léo. Tu pode vir um pouquinho pra cá, senão nós é estamos fora de esquadra aqui, né? Uma uh. câmera. Uh, vamos falar sobre o trabalho do Léo. Eu pedi pra vocês lá no Instagram, a e lugares me fazerem perguntas sobre o que vocês queriam saber sobre o trabalho do Léo. Então, hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram lá. Eu estou sem álcool, vai ter problema. Nath Maciel. Chocada que o Léo já trabalha. Quantos anos ele tem? Bem, eu recém fiz 17. O que ele faz? Uh, eu trabalho a no Suz... supermercado. A Suzana Noronha perguntou. Mais uma pergunta da Pri, minha amiga. Como ele conseguiu? Bem, então eu apliquei duas vezes online, né, primeira vez eu apliquei e não tinha vaga, então não recebi nada, né, eu apliquei a segunda vez e dessa vez eu recebi uma mensagem no meu telefone uh, falando que era da mesma rede de supermercado que eu queria trabalhar, só que em outra localização, né, outro lugar que eu não queria trabalhar lá porque era muito longe de casa, né. Daí fui lá fiz a entrevista e eles falaram que eu tinha ido muito bem que eles realmente tinham gostado de mim e falaram se uh, eu, eles poderiam tipo me recomendar para para ir pro mercado onde eu queria eu disse sim claro né daí esse mercado ali que era muito longe da minha casa me recomendou para pro mercado perto aqui de casa que eu queria trabalhar e eles fizeram uma exceção, criaram uma vaga para mim, porque eles tinham também gostado de mim depois que eu fiz a entrevista com uma cara perto de casa. Eles gostaram bastante de mim, fizeram a exceção e me contrataram. Daí eu trabalhei lá. O Júlio Queiroz perguntou como funciona a jornada de trabalho para quem ainda estuda. Bem, tem dois tipos de trabalho, tem o um part time e o um full time part time, que é o que eu faço, né, que tu trabalha em média 20 horas por semana então nos dias de semana eu falo que eu não vou poder trabalhar porque eu tenho escola, né, obviamente e eu só vou poder trabalhar depois de uma certa hora, né e até certa hora e nos finais de semana dizem que eu vou trabalhar que eu posso trabalhar a qualquer momento, né, qualquer hora não tem limitação, né mas eles falam... eles seguem, tipo, um, os horários acordo da lei, né? Por exemplo, nos domingos eu só posso trabalhar até as oito, eu não posso trabalhar mais do que as oito porque segunda é um dia de aula e eu preciso dormir e tal, né? Então eu só posso ficar até as oito. O Daniel... Será que pronuncia Gerkman? Não sei, não mão. Gerkman. Gerkman. Uh, o Daniel, ele está curtindo? Uh, bem... Sim, eu acho que de vez em quando é muito puxado o trabalho, mas eu acho que sim, uhum. A Dani Cerchiaro, será que é cerchiaro ou é cerchiaro, porque é italiano? Cerchiaro. Deve ser a pronúncia original da LCS. Qual a função do Leo no supermercado? Ele gosta do trabalho? Bem, eu já disse né, que eu estou satisfeito, mas a minha função é eu pego os carrinhos, né, no censuramento, por exemplo, eu devolvo dentro do, uh, do supermercado, uh, eu empacoto também, de vez em quando, se um assim, cliente quiser devolver algum produto, a minha função é pegar o produto e devolver, principalmente quando é refrigerado, né? Então, leite eu preciso devolver na hora, ovo, queijo, assim por diante. Agora, outra pergunta do Daniel, com quantos anos pode ter o primeiro emprego aí? Bem, por lei eu tenho quase certeza que é 14 anos, mas o mercado onde eu trabalho começa com 16. É carteira assinada? Qual a diferença para carteira assinada no Brasil? Bem, eu não tenho carteira assinada aqui, mas é o equivalente à carteira assinada do Brasil, né? Então, eu não tenho... não é a mesma coisa, mas é equivalente. É, é... o sistema aqui dos Estados Unidos é diferente do Brasil, é bem diferente do Brasil. E ele trabalha por hora, né? Mas ele paga imposto e tudo. Uma vez, nos bons tempos, eu achava que eu não pagava imposto, né? E depois eu tive a infelicidade de descobrir que eu pagava imposto. Mas na época que eu não sabia, eu até tinha comentado que Ainda bem que os Estados Unidos sabiam que capitalismo tinha um limite E que ainda bem que os Estados Unidos sabiam que não era legal roubar doce de criança Literalmente Mas eu era ingênuo naquela época e eu não sabia que eu pagava imposto Já fiz aqui um protesto, né? Então, ok, registrado o teu protesto a MEI, ou oh MEI, thanks. Tem alguma situação muito engraçada ou inusitada que você presenciou durante o trabalho? Bem, sim. Uh, então, os brasileiros, por exemplo, quando eles vão lá comprar, né? Eles não sabem que eu é sou brasileiro, até tá? porque não fala em nenhum lugar que eu é sou brasileiro, né? Teve um cara que tava falando que ele, uh, precisava comprar cueca nova. achei bem <risos> engraçado, né? Falando tudo em português, <risos> <com o inglês. risos> Simplesmente ignorei a conversa né, eu não falei nada em português, só falei inglês com ele porque eu não queria que ele soubesse né, que eu tava entendendo o que ele tava falando né Daí teve também um, um momento né, que uh, tem bastante russos que vão lá comprar né E depois da hora né, eles estavam conversando entre si em um, russo E depois que eu tava entregando lá a cerveja, uh, eu falei cá, né, que é tchau em russo e daí a mulher que tava pegando lá a cerveja disse paca paco, tipo, então ponto de interrogação e surpresa, né? Mas não aconteceu nada depois disso. Mas eu só, traba uh, só tô trabalhando lá um mês, então não teve muito tempo pra acontecer uh, as coisas assim. Né? Como está agora com todos, com suas próprias rotinas de trabalho? Sentimos falta dos vídeos do YouTube. Ai, obrigada, Daniel. Olha, é complicado. Aqui não tem essa história de sábado e domingo, principalmente para quem trabalha por hora. Não tem sábado e domingo, não tem horário, os horários são variados. No caso da Disney, tu recebe a tua, o teu schedule de trabalho duas semanas antes. Então tu só sabe os teus horários de trabalho para duas semanas e um pode ser manhã, outro pode ser noite, é super variado então é muito difícil a gente se encontrar em casa, assim estarem os quatro em casa está sendo bem difícil é, e por exemplo, quando, os piores dias para mim é quando eu vou pra escola e eu trabalho isso aí é muito puxado pra mim, né porque uh, eu fico das 7h20 que começa a escola até, por exemplo, às 8 trabalhando da, da tarde então das 7h20 da manhã às oito da tarde eu fico em função de ou trabalho ou escola, é muito puxada para mim, né? Isso sem contar o transporte, você contasse o é transporte, de, de, tipo, das seis e meia da manhã até as oito e meia da tarde, isso é muito puxada para mim, muito puxado e daí eu não fico em casa assim muito seguido quando eu tenho a escola e trabalho, né? E, e ele... e eu, eu também sou assim, a Bela também é assim, ah, quando a gente tem muita interação social a gente gasta. tem uma cota, é, e aí gasta. E a gente volta pra casa e quer ficar fechado, assim, ó. Não quer falar com ninguém. Ele se fecha no quarto e lá fica, assim. Um desestressando. A Eliette tá dizendo: Tá feliz com o trabalho, Léo? Feliz ano novo pra toda a família. Muito obrigada, pra vocês também. Obrigado. Uh, é bom que uh, eu tenho independência, né? Eu tenho meu dinheiro próprio. E eu posso comprar com. As coisas que eu quero com o meu próprio dinheiro, né? Embora eu não tô comprando nada, só tô economizando mesmo. Eu gosto que eu consigo uh, tá um pouco mais, assim, solto, mais independente mesmo de vocês. É, ele tá economizando pra uma viagem que ele já planejou há alguns anos, já. Alguns anos já faz que ele planejou a viagem, então agora ele colocou em prática o trabalho, né, e quanto ele precisa economizar para essa viagem. A propósito, vocês sabem que ele gosta de finanças e economia, adora uma planilha uhum. do Excel, até parece que ele é filho do pai dele, uhum. e ele fez um comparativo sobre o poder de compra... Uh, aqui e no Brasil, como seria se ele tivesse esse mesmo trabalho no Brasil? Se por acaso vocês quiserem que ele explique, o que ele conte como é que é, que ele faça esse comparativo, deixem aqui no com nos comentários. Não só com uh, cidades do Brasil, né? Eu escolhi várias cidades do Brasil a propósito, e outras cidades do mundo para fazer um comparativo, né? E esse comparativo, resumindo bastante, é tipo, uh, quantos dólares eu preciso ganhar por hora aqui, para ter a mesma paridade de poder de compra do que um empacotador uh, em tal cidade, né? Por exemplo, em Porto Alegre, no Brasil, né? Tu fez o, o contrário também. Quanto tu precisaria ganhar lá para ter o poder de compra que tu tem aqui? É, exato. Ou seja, quantas uh, reais eu precisaria ganhar por hora no Brasil para ter o mesmo nível de um padrão de vida, mais ou menos, do que eu tenho aqui agora? É. Bem interessante. Então, então, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários. Vocês foram muito rápidos nas perguntas, muito obrigada, viu? Várias perguntas e muito interessantes. Isso aí, então! Até mais! Tchau, tchau! Tchau! Se fosse vocês, eu iria também pedir pra gente, pra uh, te mandar algumas fotos da Lula e da Lia. Principalmente a famosa pancinha da Lula. É bem agradável, bem majestosa. A coitadinha teve uma cirurgia, então ela tá com a pança cortada ao meio, mas ela tá melhor agora, né, ela tem feito tudo. Ela... Eu vou deixar gravando só pra ver o que ele faz. A Lia, nossa gata também, ela dorme 20 horas por dia, e ela só fica acordada na madrugada, e ela é meio louca quando ela tá acordada, as poucas horas que ela fica acordada. Quando ela é de Exato. Ah, eu, eu também acordei hoje com uma balsa misteriosa de, de mijo na minha cama E eu acho que é da Lola, né? Talvez eu espero que eu seja a Lola e não é minha Mas eu tive que limpar de novo, então tinha que usar água oxigenada com detergente, puder de novo Quem segue nós no Instagram lá já viu outro dia ele limpando o suco de água que ele derrubou no colchão, É né? Hoje foi... Mijo de cachorro